O que é carga imediata? Implante com carga imediata é a técnica pela qual se coloca a prótese imediatamente após a cirurgia. Assim o paciente já sai com seu dente provisório na hora, devolvendo estética e a mastigação que você tanto deseja. Venha fazer uma avaliação. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. Dente e Vida. Sua saúde é nossa missão.